Eu tenho 51 anos, sou gay, sou da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais (ABGLT). Sou um dos fundadores da ABGLT. Né? A minha ong de base é o Grupo Livremente é, em Cuiabá, Mato Grosso. A violência ela acontece em todos os espaços. Né? Pensar a violência como é, institucional, principalmente das pessoas é, que estão na periferia, que estão fora do mercado de trabalho e que estão à margem de toda essa rede de proteção social. A gente, muitas vezes, fala só do ponto de vista de quem sofre a violência psicológica, mas nós temos que entender que nessa situação entramos todos nós, entramos todos nós que sofremos a violência no dia a dia, os nossos familiares que são constantemente é, levados a ter problemas de cunho psicológico, de é, viver enclausurados também por não conseguir sair do armário. Então, quando a gente luta para sair do armário, não é só para nossa saída do armário, é também para os nossos familiares, para os nossos para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, que muitas vezes tem medo de dizer que tem um amigo homossexual e que respeita aquele amigo homossexual. Então, é, a, o agravo psicológico, ele constrói uma rede né, que vai aumentando cada dia que passa.